Sou Joel Batista, advogado é, aqui de São Paulo, capital, membro da Comissão de Direito Eleitoral. E a importância do curso da professora Rita é indiscutível por conta do conhecimento que ela nos traz né, para que possamos atuar nas prestações de contas. Acompanha a professora Rita desde 2006 e é sem sombra de dúvida importantíssimo o conhecimento que ela nos traz no curso de prestação de contas.